Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos. Porque somos feitos de conhecimento. Sedentos por inovação. E diariamente movidos para fazer melhor. E só fazemos melhor porque entendemos. É este o desafio. E não descansamos até chegar à solução. Simples assim. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Já criamos várias. Mas amanhã, criaremos mais. Sempre com resultados reais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. pressa. Sim, simplesmente solucionamos.